a união do Deluca Circos, companhia Cicenso, como os profissionais. Nasceu... Com três cedilhas. Nenhum a menos. Nenhum a mais. Bom. É porque com 2 S é muita responsabilidade. <risos> e é o cabaré nasceu de um, de um trabalho que a gente tinha que realizar em cidades. A gente foi, numa época, contratado para fazer um, um evento que aconteceu nas cidades próximas aqui. E tanto os números do Deluca Circos quanto dos profissionais já são números mais antigos que há, há 10 anos que já tem os, os trabalhos, já existem as ambas companhias, né? Ou o trabalho artístico. E desse trabalho a gente uniu números para se apresentar, que eram quadros, precisavam ir entrando nas cidades, eram eram espetáculos para muita gente, pra, em praças, assim, que era um evento da cidade. E a gente foi mesclando e nasceu a ideia de, tipo, ah, vamos juntar e vamos amarrar e fazer disso um espetáculo mesmo. trazer o público é para que o público, independente de onde ele estiver assistindo o nosso trabalho, pelo menos quando eu estou falando eu sinto isso mesmo, eu quero que ele visualize que por mais que não tenha uma lona, ele está vendo um espetáculo de circo, por mais que ele não está vendo, aí não que a gente entre nessa questão, mas por mais que ele não está vendo um palhaço ali de cara pintada no um nariz, na sua primeira casa, mas ele está vendo quatro artistas dialogando dentro dessa ótica, desse, desse, desse, dessa comédia que tem ligação com o palhaço, né? então a gente vai criando uma forma diferente, mas não, acredito que não perde a essência, né? a interação com o público é o tempo todo, como um espetáculo clássico de palhaço talvez, que ele vai estar tá com a cara pintada e mexendo com o papel E como também é, a engrenagem do espetáculo é movida sempre com o pensamento do humor mesmo, a... Talvez não tão aprofundado como, ah, estamos falando de palhaço, mas humor sempre. Então, como é fazer essa acrobacia agora? Ah, agora a gente pode fazer isso que acho que vai gerar algum riso. É sempre também um experimento, nunca muito certo, mas humor sempre, sempre, sempre humor. Como se a gente tivesse de nariz invisível, né? A gente não está com ele ali evidenciando, mas a intenção, o corpo, o gesto, né, a fala, a brincadeira é como se estivesse com o nariz. <música> Gracioso no ator, para os profissionais apareceu, né? A gente percebeu que não adiantava a gente querer correr essa comicidade. Ela estava inserida já na, é, no corpo de cada um. Apesar da gente ter começado primeiro com a virtuose, e aí chegou uma hora que não teve uma aceitação mesmo. Falou, vamos aceitar e desencanar dessa coisa de tentar fazer algo muito sério, porque não é do nosso DNA. É, enfim, é algo que a gente... Foi uma forma que a gente encontrou de se aproximar mais das pessoas. Né? O humor, ele aproxima mais do que a seriedade. Assim, né? Você consegue, pelo menos na... Não sei se contém todos também, mas na minha visão de palhaço, você consegue atingir um outro lugarzinho ali que, na seriedade, eu acho que é um pouco mais difícil. Eu comecei no Círculo 21. Então, o meu corpo já era um outro corpo. Então, além também de, da aceitação né, como ação, o humor do tipo, eu posso utilizar o humor para falar de algo sério, também tem uma coisa meio racional, do tipo, meu corpo não é esse corpo. meu corpo não dá conta de fazer isso tão sério. E o humor, ele nasce para ser generoso. O circo nasce... Nesse momento, na minha opinião, uma coisa que a gente sempre fala que é a magia do circo, pra mim, tá nesse lugar, assim. Quando ele é generoso com você e você consegue reconhecer essa magia e falar Ah, então eu sou pertencente dessa virtuose não solei, mas dentro do meu corpo, da minha virtuose. sempre trabalhei em dupla, quando eu comecei a trabalhar sozinho já há uns anos, a, o público virou minha dupla. Então não tem como. Eu nesse. E, então o tempo todo assim, a apresentação é olhando mesmo para as pessoas, não é só fazendo no é, é olhando. Para cada um mesmo da plateia assim, que tá vendo todo mundo ali embaixo, tá todo mundo como se estivesse aqui em cima mesmo ou eu lá embaixo, não sei. Às vezes eu me sinto mais lá embaixo do que com eles aqui em cima. Quando o Deluca cumprimentar e entrar de novo, a plateia vai ao delírio, certo? É uma coisa muito natural. Eu acho que há anos eu não tenho um problema. Nunca tive um problema de, de negação de um público de ter uma. Que eu acho que a gente já cria tão forte um laço que a hora que você fala que vai precisar de um voluntário, vai que tem gente até querendo subir. Um, dois, três, trocou! Tem aqui na frente. Não se deixe influenciar pela plateia, tá bom? Aqui, isso ó. Oh, ó. Oh. Ah, Tá bem. Oi, sabe. não, não. dos grupos é muito difícil, é muito difícil. É, vários grupos, grupos bons que a gente conhece que já, já tiveram ápices né? e, e, e declínio né, também, porque sem apoio, sem, tem, tem época do ano que a gente trabalha bastante e tem época que não tem tanto trabalho, então a gente precisa aprender a rebolar com, com toda essa situação. Eu acho que para viver tem que estar tá sempre trabalhando, sempre inovando, buscando. né? É, uma coisa que é fundamental é sempre estar tá ligando o artístico com a parte empresarial, produtora, né? uma produção do trabalho. né? Porque, nós vezes, só tem um bom trabalho, se esse trabalho não tem quem vai produzir ou se você não vai fazer isso. É, no meu caso, tem minha esposa, que é a Ana, e ela é produtora. É, Mas, no caso de outros artistas, amigos que conheço, eu, os próprios artistas têm que se produzir. Aí, paralela a isso, eu também tenho aqui o teatro. O teatro aqui é meio do meu irmão, mas ele é independente também, nunca contamos com um projeto de apoio nenhum, toda a divulgação, todo o trabalho que a gente faz aqui é investimento nosso, a gente tem cursos de teatro aqui, a gente aluga para outros trabalhos aqui, então a casa se mantém por ela mesmo, é... e os nossos espetáculos que a gente vai viajando com oficinas, com trabalho, mas eu acho que é sempre, não, não pode parar né. Todos dão aula, que a gente sabe que viver só de espetáculo caímos na real de que não é possível pelo menos para nós agora na nossa realidade só de espetáculo não é possível sobreviver a gente precisa fazer algo mais Tem ter uma coisa que não é só do artista mas que é do Brasil e do brasileiro que é a gente faz muito uh, que o Estado deveria fazer isso é muito importante ressaltar né é até estranho falar isso né o Estado deveria fazer mas deveria deveria apoiar mais deveria ter mais Uh, por que, que não existe fomento no interior? Porque é uma falta de olhar do Estado. Ribeirão deu uma crescida boa em termos de, de, de, de público, de espetáculos. É uma coisa que a gente, a nossa galera aqui de teatro, principalmente, né, tá muito forte nessa pegada de promovendo, fazendo e, e através disso vem gerando público. Né? A gente sabe que é um trabalho de formiguinha, mas que ele tá acontecendo, assim. A gente tá, tá fomentando isso a cada dia mais. Vocês viram, né? Cabaremo dos circos lotado. Senhoras e senhores, para deixar esse espetáculo mais brilhante.